Eu tenho alguns sonhos, e eu sei que você também tem vários sonhos de vida. Os sonhos são muito importantes para o nosso crescimento. Mas existe um erro que nós podemos cometer que é muito ruim para as pessoas e para nós mesmos realizarmos os nossos sonhos. O erro é ofuscar o sonho de uma pessoa. É subestimar alguém. Nós nunca devemos fazer isso. Os sonhos das pessoas são diferentes dos nossos. As nossas opiniões são diferentes das delas, assim como também nossos objetivos. Não ofusque o sonho de ninguém. Olha o que está escrito no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quais são os seus sonhos? O que você tem feito para que eles se tornem uma realidade na sua vida? A Bíblia diz para consagrar os nossos planos, ou seja, os nossos sonhos, ao Senhor. Certamente, Ele nos dará a realização. Não ofusque o sonho das pessoas. Permita a Deus realizar os seus e também a das pessoas que estão ao seu redor. Deixe Deus realizar os seus sonhos para a sua felicidade, consagrando tudo a Ele. Que Deus te abençoe.